E cá estamos na segunda feijoada do Instituto Café Solidário. E concluindo a tradição, estamos com os nossos alunos que farão apresentações musicais para todo o público que vieram nesse evento. apenas uma feijoada beneficente. É uma celebração de vida. Da qual daqui sairá recursos que irá contribuir com o nosso Instituto Café Solidário e Projeto Realizando Sonhos. TV Projeto está cobrindo tudo para você. Então fica ligado, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta o que você achou sobre a feijoada e vem com a gente. <música> entrei na mata da Jurema, a, a, a, a e e não me deima, a lueira, a lueira, a lueira. entrei na mata... aqui com Patrícia Fonseca superintendente do Instituto Café Solidário e conta pra gente Patrícia em 2019 tivemos a primeira edição da Feijoada e como você se sente dá com o dever cumprido de estar realizando a segunda edição Primeiro Pedro é uma alegria te ver aqui na TV Projeto né, foi acertada a nossa escolha, né? <risos> Olha, é muito bom, muito feliz de estar fazendo essa segunda edição porque as pessoas sentem falta de uma continuidade daquela ação que a gente estava fazendo, que é uma festa linda, alegre, gostosa, descontraída. Então, dessa vez, foi muito bom poder realizar essa festa e vai ser uma edição de várias que virão. Espero que, mudando um pouco, porque eu falo sempre, inclusive lá no projeto, que o segredo do sucesso é você se antecipar com renovações, com inovações em tudo que você cria. Então, Patrícia, agora uma pergunta que não quer calar. Uísques estão sendo vendidos, bebidas, telas estão sendo expostas aqui em leilões. Conta pra gente, para onde os fundos arrecadados aqui na feijoada irão ser destinados? Ó, dessa vez, os recursos irão para a construção do segundo andar da nossa sede, que é a sala de música, vai abrigar a sala de música, a sala de dança, né? e algumas atividades que estão no andar de baixo, às vezes até ao, ao tempo, né? a gente vai poder levá-la para cima. E a gente tem assim, uma gama de atividades que a gente quer oferecer para completar a educação de quem está lá dentro, de uma forma assim, total, a educação cultural. Então, a gente não tem espaço para tantas coisas que a gente oferece. E esse segundo andar vai ser providencial para isso acontecer. Né? Nós temos 150 crianças no Projeto e 30 vieram apresentar aqui nesse evento incrível, na segunda edição da Feijoada. Conta para a gente qual a sensação de estar aqui vendo nossas crianças apresentando um pouquinho de tudo que tem lá no Instituto. É uma felicidade sem fim, porque a gente está vendo que são aprendizes, né? são pessoas que estão desenvolvendo o, uma habilidade e isso é o que é mais importante. As pessoas se descobrem, não tem jeito de se descobrir se não tiver oportunidade. E o Instituto dá a elas essa oportunidade de descobrir esse lado que cada um tem que ser, que tem que ser desenvolvido. Música o não E agora estamos aqui com o Léo. Léo, explica pra gente como que é o processo de você dar 1% do COF para o Instituto Café Solidário com as vendas arrecadadas aqui. Bom, é... eu acho que antes de pensar em resultado, pensar em democratizar o café especial para o brasileiro, é porque poucos brasileiros sabem, mas café é uma fruta e é uma fruta doce. Por que, que o café que o brasileiro toma é amargo? né? A COF mais nasceu para isso mas não adianta se a gente não formar base. Então, a juventude brasileira que está vindo, ela tem que saber sobre as joias do nosso país. Então, quando a gente incentiva isso através das nossas vendas, a gente está formando brasileiros para o futuro. E conta pra a gente, Léo, como que é? serviço nossas crianças do Instituto Café Solidário, o projeto Realizando Sonhos, é apresentado aqui nessa feijoada já em nossa segunda edição. Você quer que eu choro? Hum, não tem jeito de eu falar, não consigo. É inexplicável mesmo. Em nosso Instituto, 328 refeições e 328 lanches são servidas para alunos diariamente. Renata... Qual a importância de estar alimentando esses alunos, principalmente para quem não tem acessibilidade em relação a refeições em casa? Bom, a importância é gigantesca. O propósito é a criança bem alimentada, a criança bem nutrida, uma criança inteligente, uma criança que está disposta para aprendizado, né, para as suas atividades de criança. É, e além disso é um conforto para os pais saberem que os filhos estão bem nutridos, né? E é um descanso de não ter que buscar eles mesmos não, o recurso para as crianças estarem alimentadas. Maravilhoso o propósito. Estamos aqui também com a Cláudia. Cláudia, conta pra gente, você também engrandece essa importância de estar alimentando nossos alunos diariamente no Instituto? Eu acho que é fundamental, né? Como a Renata já disse, a alimentação é essencial, recurso básico que não deveria faltar para ninguém nesse país. Né? Então o trabalho do Instituto é muito bacana, muito sério, né? porque com essas crianças bem alimentadas, aí sim elas podem ter educação e tranquilidade para viver, porque a alimentação é o básico.